Bye, pesado, tudo tranquilo, tudo de boa, somente aí pra mais um vídeo, mano No de hoje eu vou estar tá deixando pra vocês um rolê que eu fiz com o Matheus e com o Thiago O Thiago tá na GT2 prata lá na frente, prata não, cinza, né? O Matheus tá na GT3 992 azul, que tá na minha frente E eu tô de GT3 991.2 Eu não vou ter o link dos carros, pesado porque eu baixei esses carros faz muito tempo, então não tem o original Mas a pista eu vou estar tá deixando aí na descrição, certo? Aproveita o rolêzinho, valeu! Vou pegar meu leve aqui quando eu cambiar essa pista, não vai levar o lado. Mano, eu dei uma voltinha assim. Parece um lugar pra sair de lado. Não tô ouvindo vocês direito. Peraí rápido não. Eu não tem como você andar com o farol desligado não? Não, pô, tá deixando o jogo feiaço cara. Então ficou mais é bonito o jogo do nano. O oh, um pulo. Ei. Nossa, segura. Vamos e alegria. Sempre. Tiaguinha, ai, praça de vez pra caralho. Vamos dar de tristeza também. Mais no meu carro. Peraí. Tá, tô bem baixinho. Peraí, peraí, peraí, peraí. Já começou a gravar, hein? Eu tô gravando, deixa eu entrar Nossa, tem tá um clique. Meu Deus, O que Colocou o celular dentro do volante, velho? Eita. <risos> Parou? Tô brincando assim. Deixa quieto. Nossa. Pra mim tá normal. Nossa, velho. Parou? Pra mim tá normal. É isso que uma árvore escuta quando você tá serrando ela, velho. <risos> pra mim tá normal, viu? que medo, velho. Então. E eu que tô de fora apagado. Mas tem dois na tua frente Exatamente Você vê as lanternas O pior que não vê nada É, faz sentido Eu dei na mão de Deus isso aqui Não falar nada, velho. O vídeo mais silencioso que eu vou postar. <risos> ah, velho, não tem o que falar, mano. <risos> Qual o tap? que aquele corte, né? Mano, dá muito aqui, velho. não vi a paredezinha, velho. que <risos> foi Eu não vi a paredezinha, <risos> passei raspando nela, velho. Gross. <laughs> Tá com o mapa ligado, né, Tiago? Não. Tô não. Sei. Eu não tinha conseguido, véi. Ah, velho. Tomei um pit, véi. Oh, oh, o ronco do Vini é ridículo de alto, véi. Uhum. Eu tô jogando com <risos> o meu ronco no 2, véi. Tipo assim. Aí, o ronco do teu carro tá no 1 um e eu não tô no meu bah. carro pra chutar. Tá? É certinho Freia, freia, freia Oh, deixa falar o, o ronco do meu GT3 com o ronco do teu GT3 Acelerando ao mesmo tempo Mas coisas mais, mais bonito para eu ouvir na minha vida É porra Mano, isso foi feio. Nossa, isso vai ser muito rápido, Zé Vai ser a com o Thiago Zup Do moleque, mano, mano, eu não vi o bagulho na esquerda, velho. <risos> Tá certo até daí. Nossa, tudo é, ah, é, é muito legal pra você engordir os garbos isso. velho, velho Oh, o motion blur tá fofo aqui Tá usado. velho Véio. Quase que eu te arrebentei, velho. Você encostou? sentiu um pique, velho. É, eu dei uma encostadinha no <risos> Mas é muito troll, é uma curva Nossa. Que eu de um retombran... Essa curva foi maldade, velho. Que isso, velho? <risos> Mano, eu tava devagar, já tinha freado e o Vini me bateu, velho. Eu não consegui fugir. É o tal, tipo, Style, velho. Aí meu carro empinou e subiu em tudo. <risos> Nossa, eu dei eu ia jogar de lado, eu falei na hora. <risos> não resisti. Não. <risos> então, é que esse aqui, velho, tem que ser o Thiago fácil. É muito difícil Mano, o Thiago lado, faz parece parecer fácil, velho fazer Mas com o GT2 é mais fácil aquele carro dá pra jogar de lado de boa nada não, não, é muito bom jogar de lado não É? Bom, eu quase deixei o recidente com esse carro de lado Eita, eita, que isso, velho Que isso, que isso, velho Como é que... Ah oh, Pelo amor de Deus, oh, velho isso, muito bonito. Véio. As armas. Olha os poches afinando, viu? Eita, curva aí, rapaziada. <risos> Meu, eu passei na sorte. O teu carro passando, cortando o giro, velho. <risos> Meu. Tem um posto aqui? Na curva, galera. <risos> Nossa, Thiago. <tchau. risos> Tem um aqui, velho. Jesus, é pra motos aqui, velho. Porra, que entreio. Nem que car passa aqui, velho. Tem muito turbo lag nesse carro aspirado, velho. O turbo não entra nunca. Nossa. <risos> Claro, <risos> Eu adoro do meu... Não, não tô ocupado <risos> Devagarzinho pra aproveitar a vista Então? O som da natureza <risos> Como é lindo os sons da... que a natureza produz Olha <risos> <risos> ele aqui, véi Eita Que louco, veio das montanhas Mano, que da hora esse papo Acho que eu podia ter mais partes, tipo, de alta velocidade, mas é bem legal. Tem outra assim. nova pra isso, véi. Pra mim, tá perfeito assim, velho. Tá muito bom. É, é. tá maravilhoso. Olha ali, véi. Nossa. <risos> Aqui sai é forte. hein, véio. Nossa senhora. <risos> no meio das montanhas. Olha só o acervo lá atrás, aí. Hum. Meu braço tá muito baixo pra isso. Nossa, ele vai subir montanha. Porque esse é o vídeo que eu mais quero ver. Postar, não. Acho que com todo, com tudo, é o vídeo com menos acidentes ainda, velho. Não faz isso não. Provavelmente tem a ver com o fato de não estar tentando jogar de lado, devido à incapacidade <risos> do meu carro de <risos> Me deixando de vontade. Os <risos> dois jogando. Número de acidentes aumenta em 108% após os Vinícius ver o mercado fazendo Imagina a gente decorar essa pista e fazer um ralo. Curva, curva, curva. Oh, as árvores tá estão fechando, velho. Você é doido, hein, Vini? Essa pista que a gente tem que decorar, é, velho. A gente também. tem que jogar aqui o suficiente pra decorar ela, velho. Passar aqui correndo, uhum. sabendo uhum. o limite da pista. velho. Então, Com certeza, vamos. Eu tô impressionado com a minha... Todos tem velho Eu tô conseguindo nada igual a gente É que você não tá na frente Ah, é, chegamos Eu vi? Tenho... Acho que é, é uhum. Por que que eu tenho que errar aqui? Porque velho? É, oh, velho Nossa, nossa Eu esqueci que fechava, velho <risos> Nossa! Mano, eu esqueci que fechava, velho. Nossa, velho. Foi tudo, velho. Vai voltar 15 segundos. É isso então, esse foi o vídeo. Eu andando igual uma pessoa normal por. 15 minutos, eu acho. Acho que deu uns 15 minutos de eu andando igual a gente, velho. Aproveito o vídeo que vai ser a última vez que eu ando normal.